Centro de Belo Horizonte Hoje nós estamos aqui no Shopping Oiapoque Vamos mostrar Como é o shopping por dentro Para quem não conhece Essa aqui é a rua Curitiba Então o shopping Oiapoque Fica aqui ó, na, rua, na avenida Oiapoque Que é essa aí da frente Com a rua Curitiba Aqui embaixo é a avenida do Contorno e o complexo da Lagoinha, dá para um pedacinho do viaduto lá. Bom, vamos lá. Nós vamos entrar no shopping por cima, né? E nós estamos no estacionamento. O shopping tem três andares, sendo que um lado deles eles é construíram estacionamento agora. que se arde tudo mais um pouco Olha isso aí. Tá, mim, o meu Eu caso assim, já Lá não lá tem só ajudar, A gente acha de tudo e um pouquinho mais. Olha aí, meu irmão, olha o brinquedo. É, claro, obrigada, né? Se você que no meio. tem uma divisão de setores, não. Tem várias lojas com tudo, muita coisa. São os boxes. Vem aqui. Eu vou ver a vida. Eu Esse aí é um pedaço só do primeiro andar, né? Bom, aqui nós estamos então Na avenida Oiapoque Ali é a avenida do contorno Essa é a rua São Paulo E aqui ó a entrada, uma das portarias do shopping é, O shopping é todo esse quarteirão Ali no fundo, após aqueles viadutos, é a rodoviária Então tá aí, um pedacinho Do shopping Oiapoque Pra conhecimento, eu fiz a filmagem vertical para evitar constrangimento. Aí o pessoal podia perceber mais claro a filmagem. E andei mais rápido também para não... não causar constrangimento, né? Aqui em frente o shopping e a porta tem o chavantes. Que é esse aí. O estilo é o mesmo. O estilo é o mesmo. a porta tem várias portarias né sendo as cinco principais desse lado aqui Eu vou entrar pela primeira ali interromper a gravação então opa Isso irregular é que é Aí eu vi todo retado no tapete no chão E é claro os camelôs também ficam aqui na porta né Essa então é a portaria principal A entrada principal do Ayapoque Celulares tá e acessórios, Valeu Notebook